E lá vem a água, gente. Vai molhar tudo. Não é o jeito, faz parte, né? mais um dia de chuva só porque eu lavei o capacete ontem. Vamos ver. Tomara que não molhe por dentro. Eu acho que a GoPro aguenta daqui até lá porque vai vir muita água. Bora ver. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog de Belém Debaixo aí de um pau d'água Típico de Belém Né, Esse, essa época do ano Chove Além do normal Aqui na cidade E a moto Continua afogando sozinha Ela não tá segurando a aceleração É isso, meu gente Pelo menos a, na ida estamos indo Contra a chuva... Contra não. É, fugindo da chuva. Então... Pelo menos na ida vai dar pra... Se safar um pouquinho dela. Mas na volta não vai ter jeito. Olha que tá cheio de buraco aqui. que e O chão tá muito irregular esse trecho. Onde gravar na chuva aqui toda hora tem que ficar limpando a lente da câmera, né? Porque as gotas atrapalham um pouco um pouco não bastante tô indo buscar minha mãe no trabalho agora hoje não sei quando esse vídeo vai pro ar mas hoje são hoje são quanto hoje são 30 de março uh, pessoal aí alguns podem ver a quarentena já não está mais funcionando tanto depois do eu senti muito essa diferença depois do, do discurso do Bolsonaro Uh, parece que é porque o que as pessoas têm que fazer se sentem só querer um pé, né? E aí são obrigadas a uhum. quem pode ficar em casa, né? Mas aí quem não tem que tirar o sustento ó, tem que tirar o carro de casa. Mas ó, por exemplo, eu não tenho uma diferença significativa de antes do discurso do Bolsonaro e depois do discurso do Bolsonaro. Uh, antes uh, uh. Parece que o pessoal tava, ó, Tá até interditado aqui Acho que tá tendo um desvio aqui pelo ver o peso Estão asfaltando aqui Ó, também. para quem faz tempo que eu não passava aqui pelo Ouro vai ser uma chance de, de mostrar para vocês aí como é que vai tá. estar. Um pouquinho, para quem não mora na cidade, né? E quem já tá longe, aqui é um ponto turístico, né? Que as pessoas vêm aqui como se fosse uma mini-orla. As pessoas vêm aqui comer uma tapioca, bater um papo. Tudo mais. Sim, o que eu estava falando? A relação, no, a relação ao movimento, né? Então, notei uma diferença significativa da última vez que eu saí, que foi antes do discurso do Bolsonaro. Eu vi as ruas praticamente totalmente desertas E nesse mesmo horário E já hoje, depois do discurso do Bolsonaro A gente já vê o maior número de pessoas na, nas ruas Então, eu estou vendo na prática uh, O peso do discurso, né? De alguém que, que representa a nação Então, deve-se ter muita, muito cuidado Responsabilidade com o que se fala, né? E é isso, agora tá dito, né? Cara, tá um friozinho muito bom, velho Acho que atualmente, hoje, aqui no, em Belém do Pará Hoje estão 30 de março, se não me engano Até a última vez que eu olhei de manhã Estavam 30 casos, não 30 não, 20, 30 são Tavam 20 casos do coronavírus confirmados, né? Sendo uma morte, graças a Deus. Acho que eu peguei a contramão, mas não tem sinalização. Fazer o quê? E o ônibus estava bem atrás de mim, não tinha como eu voltar da curva para pra pegar o... o lado certo. Era ali pra eu ter dobrado, junto com o ônibus Eu achei que ali, era ali <risos> O antes onde foi que eu dobrei, né Mas o certo era aqui mesmo Só que eu me enganei Porque não tem a sinalização, quando eu olhei o, o, A faixa no chão Já tava em cima da hora Do ônibus já tava na minha traseira já, Colado em cima de mim Ó, oh, mas não, apesar de tudo Não deixa-se de de, de, de se notar o a, a grande a grande queda no, no, no fluxo de carros né por exemplo agora são hoje é segunda-feira 5 e acho que 45 da tarde no horário de pico pra caramba e olha como está aqui o, o a vinda a presidente Vargas né meio que como se fosse num sábado um sábado, sei lá, 3 da tarde Então, 4 da tarde Depois que as lojas fecham e fica tudo vazio aqui Ó, tá tudo bem tranquilo, cara Mas, ainda assim, estou surpreso Em relação à quantidade, né De veículos que eu estou encontrando na rua Mesmo com tudo isso Ó, oh, tem muitas, algumas lojas abertas, se bem que são farmácias, né? Que eu vi só a, a, a luz funcionando, olhei rápido, achei que fosse alguma loja de, de comércio e tudo, mas não, são mercados, aqui tem o um açougue e tudo. Mas se bem que, pelo menos aqui em Belém, não foi proibido nada, tá? Uh, o governo não proibiu, até onde eu sei, não proibiu nenhuma loja de fechar, nem nada. O que acontece é que os comerciantes estão fechando as lojas pelo fato da inviabilidade de não ter tantos clientes para fazer compra, né? Do tipo, por exemplo, você gastou 300 reais por dia de energia e você vendeu 250 de, de mercadoria. Então, não compensa, né? Então, eu acho que é mais isso, questão de viabilidade. Que nem o, o, o ver o peso. O ver o peso, ele... Ele funcionou 24 horas, mas a última vez que eu vi no jornal ele estava fechado porque... É, é, não tinha demanda suficiente para justificar o pessoal passar o dia todo lá, né? O pessoal às vezes parava e não, não tirava mal do sustento, estragava a mercadoria, que são produtos perecíveis, né? Frutas, verduras, é, peixe, carne... Então, não tem uma... São sem, corantes, sem conservantes, né? Então, estraga com maior facilidade se não vender logo. Então, acho que eu tava vendo isso, afetou bastante o mercado. O mercado do ver o peso, se eu não me engano, parece que movimenta um milhão de reais por dia, né? E olha aí a, a situação econômica, como é que fica, né? Mas são males que são necessários, né? Aqui em Belém já se tornou... A, a, Atualmente, hoje, 30 de março, com a questão da, da, dos 20 casos, Belém já se tornou uma transmissão comunitária, né? Que é daquela que quando não é só relacionada a pessoas que fizeram viagens ou que tiveram contato com pessoas inf, infecta, é, que fizeram... Que fizeram viagens ou que tiveram contato com pessoas que fizeram viagens. Esse é o que eu queria falar. Agora já se tornou, já se espalhou de uma forma que ninguém sabe de onde que pegou, né? Olha, isso aqui estaria... Tem seta não? Eu falei, dei, mas a meia tá quebrada aqui, lá do esquerdo. Agora que eu vi que tá... Quando já... Quando os piscas estão piscando muito rapidamente, com certeza a lâmpada de trás está queimada. É, tá mesmo. Dá pra ver pelo retrovisor que ela não acendeu. E é isso, gente. Se cuidem. É, não sei quando esse vídeo vai ao ar. Talvez... Não sei. Vamos ver aí dependendo da da lógica dos outros vi, dos outros vídeos que eu gravei. Eu tô tentando uh, manter um. criar um, um padrão de. De, de rotina de, de postagens, né? Mas que uh, eu preciso criar, deixar uns, uns vídeos adiantados, né? para poder ter uma folga, conseguir tempo de editar sem falhar nessa rotina de postagem, né? Então, muito obrigado, gente. Somos quase 3 mil inscritos. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, forte abraço pra todo mundo. Se cuidem, galera, se cuidem. <risos> Inclusive, eu estou sintomático, eu estou com, com, com tosse, mas eu tenho que buscar minha mãe. Eu sou a única pessoa que pode... E então, é isso né? Uma saúde para todos nós! Abração galera!